Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje iremos estudar sobre duas figuras de linguagem, a comparação e a metáfora. Antes de começarmos, você saberia explicar sobre o que é uma figura de linguagem? Podemos dizer que as figuras de linguagem consistem na exposição de ideias e pensamentos de uma maneira expressiva, gerando diferentes emoções nas pessoas. Por exemplo, Vamos analisar esta frase. As borboletas são como aviões, com suas asas longas e abertas. O que você achou desta frase? Qual impressão teve? Vemos que nela se fala de borboletas e de aviões. O que podemos dizer sobre essas duas coisas de acordo com a frase? Podemos notar que esta frase aproxima um inseto a uma aeronave, com base em suas características visuais. Isso vemos porque a frase apresenta as semelhanças que as borboletas têm quando comparadas com os aviões, e essas semelhanças se dão, pois ambos possuem asas e voam pelo céu. Essa frase que lemos expõe uma comparação. As comparações são criadas por meio da aproximação de duas coisas diferentes, mas que possuem características semelhantes. No exemplo que vimos, a comparação entre uma borboleta, que é um inseto, e um avião, que é uma aeronave ou seja, duas coisas diferentes. Vemos que, embora essas duas coisas sejam diferentes, elas possuem semelhanças bem nítidas, como as asas que usam para voar. E a palavra como, dentro dessa expressão, nos ajuda a identificar estas comparações. Vamos, agora, analisar outra frase escrita pelo poeta Stephanie Mallarmé. Um poema é um mistério cuja chave deve ser procurada pelo leitor. O que você achou desta frase? O que podemos dizer sobre ela? Esta frase nos diz que um poema é um mistério, e a chave deste mistério deve ser procurada pelo leitor. Mas o que será que isso quer dizer? Muitas vezes, quando lemos um poema, não entendemos o que ele quer nos dizer na primeira leitura, não é? Isso ocorre porque os poemas são geralmente escritos por meio da construção de frases com sentido figurado, e, para entendê-las, é necessário explorar o significado de suas palavras e, assim, extrair o sentido que o autor do poema quis passar. Com base nesta frase que lemos, o poema é caracterizado como um mistério, ou seja, algo desconhecido. E, para desvendar este mistério, nós, leitores, devemos procurar sua chave, que é o significado que o poema propõe, e, assim, o que ele quer nos dizer. Nesta frase, ao invés de vermos uma simples comparação, como na outra frase que vimos, vemos que há construção de um sentido diferente para a palavra poema. Não estamos falando que a palavra mistério é como um poema, como se essas duas coisas diferentes fossem semelhantes. Estamos afirmando que a palavra poema é um mistério. Neste caso, deve-se ter uma interpretação figurada sobre a palavra poema, e não literal pois, se fôssemos dizer o que é um poema literalmente, iríamos dizer que se trata de um texto construído por meio de versos estrofes, não é? Essa ideia que criamos sobre o que é um poema, sendo ele algo misterioso e que precisa ser desvendado por quem o lê, é feita por meio das metáforas. As metáforas produzem sentido figurado nas expressões por meio da assimilação de duas ou mais coisas, ou seja, as metáforas comparam dois ou mais termos e atribuem sentido figurado aos mesmos, como vimos no exemplo, pois ao invés de relacionar a palavra poema à palavra mistério como coisas semelhantes, assim como fazemos nas comparações, a expressão relaciona a palavra poema com o mesmo sentido da palavra mistério, lhe dando uma nova característica. Quando dizemos que o poema é um mistério e este mistério precisa de uma chave, também estamos atribuindo uma nova característica à palavra-chave, que é ser o significado do poema. Por isso, a palavra-chave possui o mesmo sentido da palavra significado. E, assim, vemos que a palavra-chave também possui sentido figurado e não literal, formando, assim, uma nova metáfora. Para entendermos melhor as figuras de linguagem, comparação e metáfora, Precisamos analisar bem o que o contexto das frases quer nos dizer. Por exemplo, vamos analisar esta tirinha usando a linguagem dele. Acorda, Armando! Você não sabe que o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. O que vocês acharam? Nesta tirinha, vemos dois personagens conversando sobre o que é o amor e como ele deve ser visto. E um deles parece estar bem bravo. Qual será a figura de linguagem que esta tirinha está nos apresentando? Podemos perceber que, no primeiro quadro, é dito que o amor é como uma flor. E, desta maneira, se não receber cuidado, ele pode murchar e morrer assim como ocorre normalmente com as flores. Portanto, podemos perceber a criação de uma semelhança entre o amor e a flor, que são duas coisas diferentes. No segundo quadro, vemos também a criação de semelhança entre duas coisas diferentes, mas agora se trata do amor como o motor de um carro. Vemos que o amor, assim como o motor de um carro, necessita de reparos e cuidado, pois, caso contrário, este pode não funcionar mais. Nestes dois trechos, vemos uma relação de semelhança que aproxima duas palavras diferentes, o amor e a flor, e o amor e o motor de um carro. E, com base nesta análise, podemos afirmar que a figura de linguagem presente é uma comparação. Nos dois quadros, o amor é posto como algo que precisa de cuidado e atenção, pois, assim como uma flor e o motor de um carro, ele pode ir perdendo a força e não existir mais. Caso disséssemos que o amor é uma flor, ou que o amor é o motor de um carro, formando uma relação de semelhança entre as palavras com base na criação de sentido figurado, claramente teríamos uma metáfora, pois estaríamos estabelecendo outro tipo de relação entre as palavras. Pois bem, pessoal, na aula de hoje conversamos sobre duas figuras de linguagem, a comparação e a metáfora. Vimos que as comparações são usadas para aproximar coisas que são claramente diferentes, mas que possuem características semelhantes. Vimos também que a palavra como é muito importante para formar as comparações. E, para entendê-las melhor, vimos um exemplo entre duas coisas que possuem asas, mas são completamente diferentes, que são as borboletas e os aviões. Logo em seguida, compreendemos sobre o que são metáforas. Vimos que as metáforas atribuem novos sentidos às palavras por meio da criação de comparações com o sentido figurado. Ou seja, por meio das metáforas, podemos atribuir novos significados às palavras, tornando-as ainda mais expressivas, assim como vimos na frase que relacionava os poemas com os mistérios. Não deixem de pesquisar por outras figuras de linguagem e estudá-las, assim como fizemos na aula de hoje. Muito obrigada pela companhia! Ótimos estudos e até a próxima!